Chegou aqui em bolsão um pacote com a nova edição de o Atlas da Terra-média enviado pela HarperCollins Brasil. Essa é uma edição muito aguardada porque o Atlas da Terra-média está fora de catálogo há mais de 5 anos e só era possível comprar com colecionadores e ainda era a edição da WMF Martins Fontes. Eu acho que eu fui um dos últimos a comprar uma edição antiga, essa daqui de o Atlas da Terra-média, em uma livraria, foi um esforço gigantesco porque eu tive que ligar para a editora WMF Martins Fontes e eles me passaram o telefone de uma livraria que ainda tinha esse último exemplar de o Atlas aqui em São Paulo e isso foi em 2017. E agora em agosto de 2022 a HarperCollins lançou essa nova edição super tunada, essa edição ficou anos luz à frente da antiga edição,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 para saber mais sobre os benefícios, clique no primeiro link da descrição. Quero te convidar a fazer parte da nossa Sociedade do Anel. E sem mais demora, vamos ao unboxing. Então vamos lá galera, está aqui para Rafael, está com PH, erraram aqui, mas tudo bem, eu aceito o presente mesmo assim, não tem problema. Vamos começar com a tesoura aqui, como é um pacote, acho que é um pouquinho mais fácil, só tenho medo de cortar o livro, né? Então, vamos devagar aqui, ó. Devagar, modo ogro, né? <risos> aí, vou deixar... Pra ver... Ah, tá fácil aqui, ó. Precisa nem cortar o plástico bolha. Olha só, o mapa veio também. Tava preocupado. Será que eles enviaram... Enviaram esse mapa, né? <risos> enviaram sim. Muito bom. Vou começar pelo mapa. Deixar o livro aqui, ó. Deixar ele aqui de lado. Só pra não dar reflexo, né? Começando aí pelo... Pelo mapa. em tecido, tá? Olha só. Trabalho... É aqui, viu? Olha que maravilhoso esse mapa, muito lindo, Terra de cá, meu, coisa maravilhosa, muito bonitinho mesmo Dá aquele ar, né, de coisa antiga, né? Gostei demais, em cores assim também, ficou muito bom E isso daqui era exclusivo, né? Quem comprou, comprou, quem não comprou, não sei como que vai ficar Talvez ainda tenha alguns, mas se tiver, galera, eu vou deixar o link na descrição é, para vocês comprarem, observem lá se tem, já, e já compra. Não fique esperando, né, já compra porque é edição limitada para vir com o mapa. Se não tiver mais, é, ainda assim vale muito a pena o Atlas, eu vou abrir ele ali, vamos ver como que ele tá. Mas só para mostrar essa parte do mapa, tá lindíssimo, lindíssimo mesmo. Vamos lá, vamos ao Atlas da Terra-média. Deixa eu ver aqui, cortar a pontinha. Hum... Aí, foi. Essa capa tá muito bonita Gostei das cores Essa tonalidade de cores que eles usaram Vou mostrar aqui na outra câmera Não sei se vai pegar bem Vou Fazer assim A lombada aqui também ó. Opa, Tá invertido muito bonito a quarta capa temos algumas inscrições aqui também em penguin né vamos abrir aqui que bonita aqui que ficou tradução da Cristina Casagrande é todo o projeto gráfico aqui ó é do Alexandre Azevedo, né, que ele já trabalha aí há um bom tempo, né, com os livros de Tolkien pela HarperCollins, né, fazendo todo o projeto gráfico, na maioria, praticamente todos, eu acho, né, temos aqui. É, temos algumas indicações aqui, como que é Oeste, Sul, Norte e Leste, em runas. Gostei também do estilo da página. Uau! Círculos do mundo, tá muito bonito isso, galera. Que a outra edição que nós temos é um pouco... As tonalidades, é... Primeiro que não tem muitas cores, tem duas ou três cores. E também as tonalidades, assim... Eu não curto muito, mas nos ajudou bastante, né? Mas essa daqui, essa repaginada que eles deram, tá maravilhosa. Olha isso. E aqui esse é aquele mapa que veio, né? De brinde. Olha essa parte de Wagner, gente. Que coisa maravilhosa. O negócio tá tipo... 3D, sabe? Olha isso. Vou passar um pouco para não estragar a experiência de vocês também, né? Deixa eu ver se tem uma parte aqui. Olha só. Eu já li e reli utilizo muito no canal o Atlas da Terra-Média, edição anterior, e essa tá um nível muito, muito alto, assim, sabe? Eles elevaram muito o nível do Atlas, já era muito bom, como eu falei, já tinha umas três cores, já não era aqueles mapas preto e branco, mas esse daqui... Meu Deus, tipo, parece um mapa 3D, sabe? Tipo, tá muito profundo, tem uma profundidade maravilhosa aqui. Ficou lindo. A gente precisa de um site com esses mapas aqui, a gente tá dando zoom, sabe? <risos> olha isso, olha isso, a cidade do lago. Gente, tem perspectiva no negócio. É outra cara, é outra cara. Isso daqui, A gente tem esse mapa aqui na edição antiga, mas, tipo assim, não é em 3D assim não, gente. É outra pegada isso daqui. Que maravilhoso. Olha só a montanha solitária. Como que ficou. Em 3D. Meu, muito lindo. Ah, aqui ó, que legal também. Bri. Ó, eu lembro, vocês que assistiram aí ou quiserem assistir, eu falei sobre Bri e eu utilizei os mapas do Atlas Antigo. Eu utilizei sobre, peguei o mapa lá dessa estalagem, né? é bem mapa, assim, da estalagem, né? Mas essa imagem aqui é completamente diferente, assim. A estrutura é igual, obviamente, eles não mudaram, né? A estrutura, mas mudaram o design e a qualidade do negócio aqui, ó. Isso daqui é uma planta 3D, praticamente. Maravilhoso, maravilhoso. Até ah, esse mapa de brinteiro aqui tá lindo. Olha isso. Caras Galadon. Muito bonito. Olha só, Minas Tirith, a cidadela aqui, que coisa maravilhosa. Vou parar de dar spoiler aqui pra vocês, deixa eu ver se tem mais alguma, eu vou passar bastante. Porque senão vocês não vão ter uma experiência tão <risos> fantástica. Então aqui ó, as folhas de guarda, mesma coisa aqui da, do começo, né? E tem um fitilho, obviamente, pra você se localizar, pra você deixar ali marcado onde você parou sua leitura, né? Ah, eu não tinha visto aqui, ó. A ilha de Númenor. Maravilhoso. E o fitilho também aqui, combinando tudo certinho. Muito lindo mesmo, galera. Amei esse, essa nova edição, edição revisada. E, e até, assim, pelo número de páginas e, e tudo, com certeza tem muito extra. Tem muita coisa legal e o, o melhor de tudo, além da repaginada aqui, essa questão de revisão né da, dos mapas, com certeza o texto está totalmente revisado, maravilhoso. E... Atual, né? Essa edição ficou maravilhosa, já se tornou um show dó. A editora mantendo sempre o alto padrão em suas edições. E o Atlas da Terra-média te ajudará muito na compreensão do legendário. Leia os livros de Tolkien, acompanhado pelo Atlas, sua mente vai explodir. E olha só quem está aparecendo aqui.